Olá, bom dia para todos. Segue aqui pelo portal SB Notícias. Aí os internautas manda para nós aí recado. Olha, vai lá na rotatória do Romano, registrar lá Que o mato está alto e a visibilidade fica um pouco fora da realidade, né? Estamos aqui conferindo aqui realmente, né? O carro que vira aqui para fazer essa manobra. Se você pegar a mesma altura do carro estiver sentado, você não vê, né? Então fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícia, mostrando um pouco mais, o mato realmente está alto, né? Bem aqui na rotatória também, essa bifurcação aqui que tira a visibilidade, se você colocar na altura do volante, né? Então fica conosco aqui o registro tá aqui para quem vai virar para lá se você pegar na altura do carro você vai ficar assim ó né o mato aí tá quase um metro de altura se você pegar por esse ângulo e a visibilidade aqui para quem vai fazer o retorno, né? Olha como que é. Se você pegar nesse ângulo.. Fica aqui o registro pra, por nós aqui, pelo portal Mais detalhe acompanha conosco né? A rotatória seria do outro lado ali também Só que eu tenho que andar um pouco mais aqui A visibilidade para quem vem de Capivari Né?